Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ler uma história para vocês aqui, é uma analogia, uma história de infância, talvez, alguma coisa assim. Porque o objetivo do ser humano é ser feliz, né? Ele Tudo o que ele faz é em busca da felicidade, então esse é o destino dele. Mas para ter essa felicidade, ele precisa, em alguns termos, aprender a viver. né? Porque se ele for só ele como ele é quando nasceu vai ser uma, né, uma pessoa fora da realidade. É, existe um contexto, o homem é um ser social, né? é um, faz parte do instinto animal. E eu vou ler uma história aqui para vocês que é bem interessante. Lenda Ubuntu. Uma vez um homem branco foi visitar uma tribo africana e se perguntou quais eram os valores daquelas pessoas, ou seja, o que elas consideravam importante para a coletividade. Então ele sugeriu uma brincadeira. Propôs para as crianças que fizessem uma corrida até uma árvore onde havia uma cesta cheia de frutas. Quem chegasse primeiro poderia ficar com a cesta inteira. As crianças então prepararam o sinal para começar a brincadeira e saíram de mãos dadas em direção à cesta. Por isso chegaram ao mesmo tempo no lugar e puderam dividir as frutas que estavam na cesta. O homem curioso disse, e quis saber, se apenas uma criança poderia, ter, poderia ficar com o prêmio todo, por que elas se deram as mãos? E uma delas respondeu, Um bultu, não é possível haver felicidade se um de nós estiver triste. E o homem ficou comovido. O que isso tem a ver com a nossa com a nossa realidade? Né? Se você tem na família alguém que está triste, todos ficam tristes. Né? Às vezes está com uma doença, está com um problema. Então, nesse momento, nós temos que ser solidários, temos que ser empáticos, para que todos sejam felizes. Que você consiga, naquele momento, de uma reunião, de uma festa, fazer todos felizes. Quando todos estão felizes, Todos estão felizes. Se um não estiver feliz, às vezes quebra sua felicidade. Né? Então, ajudar o próximo a conseguir aquilo que ele quer também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.